O futuro dos festivais musicais, vá, Sim. em geral, neste caso envolve máscara. pergunta é difícil. É, é. Eu já estou a despachar as difíceis para nós okay, okay, ficarmos okay, okay. na boa mais para a frente. Relampada! Relampada! Cá estamos, a meio... Digamos, mais ou menos a meio da segunda temporada, relampada número 8, e comigo tenho três, não diria dinossauros, <risos> <risos> não sei Vamos se isso é bem ofensivo, eu acho que isso é um pouco ofensivo, <risos> <risos> mas dois grandes organizadores de eventos de cada ilha, certamente vocês irão reconhecê-los, Nuno dos concertos El e Festival aqui a Colá também, Madeira Dig. Estalagem Ponta de Sol. E também do Madeira microfilm Fest. Portanto, uh -huh. és um homem com muitos projetos. Portanto, make some noise! <risos> Obrigado. Okay. Gonçalo. Do Summer Opening. Em tempos, Summer Closing. <risos> e Winter Fest. <risos> Exato. E, e pronto. Da Puppetry Productions. Make some noise! <risos> e Fábio. Da barreirinha a oeste, a oeste eletrónica e agora é só eletrónica, acho eu. Não sei se incluso a oeste ainda. Portanto, make some noise. <risos> Muito obrigado por terem aceito o convite para estar aqui na Relampada. Uh, epá, temos aqui um, um cenário bem composto. Uh, não sei se. Isto, isto foi um bocadinho difícil de arranjar, ou talvez não. Não, é porque as pessoas têm a ideia de que vocês são rivais e que os rivais, e que, e que os rivais não podem estar na mesma, pá, no mesmo sítio e, e há sempre aqui concorrências e não sei o quê, não sei o que mais. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Isso não se comprova, certamente. Na poncha, pelo menos, que tivemos oh. a beber em off, não parecia. <risos> eu estou aqui com uma lesão. no tendão daqueles que foi uma castada com, com o Fábio. <risos> foi logo assim... Não, não digam que as canadianas, mas pá... <risos> mas não, acho que isso é... Pelo menos eu falo da, da, da minha parte. Não, acho que conseguimos todos uh, coexistir no, no, no microsistema que é, que é a Madeira. Cada um, com o seu, cada um com os seus projetos. E todos os projetos valem, Eu, tanto o Fábio como o Nuno. Há sobretudo uma característica que eles têm enquanto promotores que agradam bastante e que eu que é o resistir à tentação de apresentar aquilo que é mais consensual, que é mais fácil, que é mais vendável, e vão por outros caminhos que acrescentam realmente a tal cultura que tanto se fala, que acrescentam algo à nossa sociedade. Quando Sim, um creche... se te bastante bem aqui a meio do, dos outros. <risos> <Mas, risos> estás ver... aqui a meio, <risos> tens de pedir um desejo, <risos> não é? Como é? É verdade, tens de pedir um é desejo. Mas, mas é, mesmo para isso que o, é mesmo para isso que o Gonçalo está a dizer, aliás, eu até já tive estas conversas off the record com eles, que no, no mercado como a Madeira, nós de tudo não somos concorrentes, de tudo somos parceiros. Exato, e, exato. Quando, e quando o Gonçalo tem sucesso e quando o, o Fábio tem sucesso, eu sei que também vou, vou ter sucesso porque uh, nós sabemos que existe uma cultura muito extensa de reais e de copos e, e de música muito fácil e, e de festivais organizados por câmaras, numa lógica de música muito fácil, que ainda impera nesta ilha, portanto, o, os produtos que nós estamos a apresentar são produtos Sim. diversificados, muito bem direcionados, não é? O, o do Gonçalo está mais na área pop, nós estamos na área mais experimental, pop, eu e o, e o Fábio, mas a verdade é que os nossos mundos cruzam-se e quando eles têm os festivais cheios, eu sei que meu, também, os meus também vão estar cheios, porque aí sente -se que existe essa sede de consumir boa música, música de autor, e que não seja aquele artista que vem pela 28ª vez à Madeira, que toda a gente conhece <risos> a letra, e aí Vocês então... Posso achar bem quem é, não só Não sei Oi! Não, <risos> e, e então... E, e... <risos> Uh, um, uh, concorrentes nunca. Acima de tudo, uh, é uma é uma, é uma ajuda entre uns com os outros. Quando Bom, os festivais deles claro. têm sucesso, eu sei que desperta ainda mais o pulpo da madeira a ouvir e, e ir e, e, e se deslocar das suas casas para ir aos concertos. Quando ah. cresce, todos crescem, não é? Não é. Aliás. Neste caso, sim mesmo. Neste quando, caso, quando, sim. Quando se vais de lestes, sim, mas não. Quando a <risos> coisa crescente e diversifica e tu consegues perceber que há espaço para falar e fazer, uhum. e fazer bem, a coisa cresce. O público cresce, o público, público habitua-se a pagar para, para ir aos concertos é, e para usufruir de, de espetáculos diferentes e isso que faz. Não, é uma, Chamaste reveldeado, as pessoas chamam de reveldeado. As pessoas, pessoas chamam de, rebeldeado, de rebeldeado. Pode haver, é um, um interesse, pelo menos da minha parte, há, em acrescentar sempre algo novo e, e depois confirmo se que eu com o trabalho com o Gonçalo e que o Nuno também fazem. Um, um, um brinde a quem paga. paga. Um brinde a quem paga. <risos> Do arte da barreiriga, aqui com os seus uh, coquetéis espetaculares, um brinde, um brinde. brinde. à um a música, ah, a a música. É? E, aos, uh, e aos eventos dizer, aqui na Madeira. De qualidade. É de qualidade, sim. <risos> sim, muito importante pessoal, muito importante mas a verdade é que esses discursos Vão um, diferenciar os que realmente são de qualidade. Porque é preciso claro. ver os dois para é, verdade. É, quase um, é o Batman uh, e o Joker. Não é? Os dois não podem existir sem um Sim, e o sem outro. Sem e, aliás, é quase não. isso. Sim, claro que o meu discurso é com um imenso respeito pelos eventos populares e pelos artistas portugueses que as pessoas gostam de ver ano após ano porque já sabem as letras. Claro. Simplesmente estamos a falar, às vezes existe, é um déficit de proporção, não é? A proporção, a nível proporcional, naturalmente, e a nível de investimento público nestas áreas, é para aí 80% num, num meio mais popular, e somos nós, os semi-privados e e com alguns depois pelo que é que conseguimos acontecer este nicho que ainda é marginal na Madeira, é só por isso, porque este nicho ainda é marginal, é de alguma forma, não é? Claro. é só uma questão de proporcional, mas com todo o respeito que eu tenho por todos os eventos populares claro. e trazer uh, o artista português que vem pela aqui já se da vez, que eu também gosto de cantar refrões também, bebe as minhas ponchas. Mas é? sim, faz sim. sentido, e vai haver sempre esse espaço. Sim, sim, sim. A, a proporcionalidade é que pode ser. as vezes crescerável, não é? claro o Mundo falou. Isso é, é, exatamente. Agora, sim. claro que há espaço para, para todo o tipo de música. Graças é? a Deus, claro. Ainda e bem que existe o meio barrico nos arraiais e Não, também, muito mais E ainda bem que vocês os três pensam, pensam assim e, e estão na mesma onda, onda espiritual ou vibratória, seja, seja algo que for. Uh, porque se houvesse um elemento grande nesta área de eventos que pensasse ao contrário, aí já seria mais negativo do que positivo, logicamente. Mas existe. É, existe. <risos> existir deve existir. Agora não mas vamos não a entrar em nomes. <risos> é, não, não, não, por causa, por causa de nomes. Existe e tem que existir também. Preciso perceber isso. Realmente. Sim, sim. Agora, sim se é um humor, X é? ou o um, <risos> é um pouco importa mas que existe, existe. Tenho uma pergunta. Uh, devido a toda esta situação da, da pandemia, e isto é sempre um elefante uh, em todas as salas, não é? E, e é preciso falar dele, uh, muitos dos vossos eventos tiveram que ser adiados para o próximo ano. E a minha pergunta é como ficar motivado quando as coisas não correm tão bem? Quem é que quer começar? Uh, Nossa, não, não sei mais Estávamos a falar ainda há bocado que hum, e ali a Andréia até que puxou. É? Pá, temos que ser otimistas. Ponto final parágrafo. Pá, e o otimismo está associado uh, ao sucesso e sobretudo à, à felicidade. Porque se tivermos negativos, se tivermos pessimistas pá, vamos todos chorar aqui todos agarradinhos. E pá, não vale a pena. Temos que ser realmente otimistas e ter esperança. E eu sinceramente acho que as coisas vão melhorar. Acho que ter uma comunidade científica toda unida em torno de um objetivo que é encontrar uma vacina pá, se calhar ela vai acontecer antes daquilo que se espera. Uh, a parte de temos, obrigatoriamente, que abrir e começar uh, a trabalhar e os eventos têm que começar a acontecer, dentro de, de, das regras, porque a crise social pode ser bem pior do que, do que esta que estamos a viver, esta crise pandémica. Com. Portanto, tem que haver esse otimismo e essa esperança de que as coisas vão acontecer. Portanto, no caso do, do, do Summer Opening, uh, nós acreditamos, e portanto o Festival para o ano vai acontecer em dois fins de semana, portanto vai crescer um dia, vão ser quatro dias de, de Summer Opening, Exatamente por estarmos otimistas e pensarmos que esta fome toda de um ano sem eventos, sem cultura, sem concertos, sem estarmos com os nossos amigos e tudo isso, pá, vai gerar uma fome que eu espero realmente, quando tudo melhorar, eu tenho a certeza que o Summer Opening, o Aleste e, o, e sim, os sim, Concertos sim. deles vão ser uh, eventos que vão ser bastante concorridos e que as pessoas vão querer ir. Sim, forma. sim, sim. Como a André estava a dizer, ela ainda não foi ao, ao cabeleireiro, mas muitas mulheres, depois da pandemia, depois da quarentena, vá, logo para todos eu os cabeleireiros. Provoco. Os cabeleireiros ficaram por espaço na agenda. Eu... Na eu, agenda. Próprio... Eu, eu próprio comprei uma giletes que... logo que... nova que... logo acabou a O Fábio fez umas californias. Claro, o Fábio Era logo para <risos> aí, 15 de maio, estava logo na porta do cabeleireiro para marcar cabeleireiro para o tubo. Portanto, eu acho que não há fome de não em fartura e, sinceramente, acho que mais cedo ou mais tarde as coisas vão ter que voltar à normalidade, porque isto está provado que não vai ficar para sempre, como é lógico, aqui a questão é quanto tempo vai demorar. E ao fim e ao cabo, claro, estavas a perguntar, desilusão, mas ao fim e ao cabo é uma coisa que é partilhada por todos os promotores, organizadores de eventos, portanto, estamos todos no mesmo bar e eu olhar e continuar a remar para, para passar esta, esta vaga que a gente está a passar Claro, agora. claro, claro. Só para arrematar, estes tempos de... de as crises uh, que acontecem às vezes mostram-nos uh, luzes que a prosperidade não, não, não revela. E, portanto, Exacto. temos que nos reinventar e tentar buscar outros caminhos nesta fase de, de transitória. Uh, posso dizer que nós, no Summer Opening, logo que aconteceu o estado de emergência, nós começamos a divulgar concertos gravados, que tínhamos uhum. gravados, da última edição, e obviamente com a autorização dos artistas, colocámos no YouTube os concertos do Prof. Jam, do Dealers, do. do... Pai, estamos quase a bater nas 500 mil visualizações. Uou. mano, que isto uou. é uma coisa. Uau, incrível. E isto nunca, nunca iríamos ter esta iniciativa se não acontecesse tudo isto que está a acontecer. Exato. portanto Exato. É pá, Temos que reinventar, reagir e ter a esperança que as coisas mais cedo ou mais tarde vão, vão, vão melhorar. Exatamente. Sim. Não, eu, é um pouco como eles estão a dizer, eu, hum, a paragem é sempre difícil e eu acho que tanto. Tanto eu como eles já tínhamos, obviamente, uma grande parte da, da, da programação deste ano uh, preparada, havia um, um, um, um conceito já preparado e pronto, houve um choque, não é? Ter que parar com as coisas, perceber que existe também uma, uma possível maior dificuldade económica para fazer as coisas acontecerem, não Sabemos é? que nessas áreas, às vezes, andamos com dinheiro contado para fazer as coisas de forma a não aumentarmos muito o valor dos bilhetes, etc. Claro. E, mas é um pouco como eles estão a dizer, existe esta esperança de haver uma reinvenção e de haver acima de tudo um público, um público que eu acredito que virá diferente, um público que cresceu com este confinamento, essa sede que já se falou aqui, mas que venha com um, com um se calhar com uma maior com uma maior vontade de conhecer coisas novas e de, e de consumir cultura de qualidade. Portanto, eu acredito que, que, que será um futuro positivo. Que poderá ser gradual, tudo é possível, hum, poderá ser gradual. Claro, uh, pensar, como o Gonçalo disse, pensamento positivo e, e, e sabemos que sem cultura não somos nada, não é? Claro. E, e é isso, fica aqui o apelo para quem nos estiver a ver na área financeira e de governos e do que for. Obviamente temos que dar condições para o povo ter pão, mas depois do pão é preciso ser a mental. Não há, nada, não há nada melhor do que a cultura no geral para nos manter uh, sãs, sãs como coletivo sim, sim, como sim. pessoas sim. E, e como o é que for às vezes há esta tendência de descurar a, a cultura e a música e outras áreas de, artísticas para só social, social, social mas uh, Deus, de, Deus nos livre de, de nos próximos anos de repente não teremos cultura para consumirmos nos uns com os não, outros estamos cá nós então. estamos cá não sabemos mas queremos sobreviver à extinção <risos> é... e, que, e que, que, que, que se não esquecer que socialmente hoje em dia a nossa dá está estruturada de uma tal forma em que nós trabalhamos tanto e que, e que temos, temos um horários tão completos que os eventos, uh, os eventos culturais de alguma forma era, era, era um ponto de ligação para as pessoas se encontrarem se calhar há 20, 30 anos as pessoas tinham o hábito de telefonar para ir tomar café ou estarem mais juntas e pelo menos sentia, -me, sentia muito isso nos concertos, é como sentia quando ia aos festivais aqui do, do Gonçalo e do Fábio que era um ponto de encontro também de ver pessoas sim. não é só consumir cultura e se de repente nos próximos anos já vamos pensar no social e etc e deixarmos de fazer este tipo de eventos, também é meio caminho andado para criar a, também mais isolamento às pessoas porque não é só consumir sim. a cultura é sair de casa da televisão e do sofá para estar com as pessoas né portanto é um pouco claro, que parecido, sim, claro que sim claro que sim sim uhum. e os madeirenses são são super sociais os sim. portugueses em geral, os em geral, é? mas os madeirenses são os verdadeiros sim. festeiros, não é? E então, não, nós não, sobrevivemos sem, sem uma boa, sem um bom festival, sem um bom evento, sem, é boa, música, sem boa música e sem sem, sem, e, e, e sem é. boas bebidas, com o Duarte <risos> E depois <risos> <Do risos> engenho que nós tomamos, que já está fazendo efeito, já está a sentir. Já está já estou, a estar que só o de laranja e mel e mel, Ah, lógico, um... Placebo, é sempre <risos> é <placebo. risos> o futuro dos festivais musicais vá em Sim. geral neste caso envolve máscara pergunta é, difícil é, <risos> eu já estou a despachar as difíceis para nós okay, okay, ficarmos okay, okay. na boa mais para a frente então, eu, eu vou avançar máscara, para, para, mim, não, para mim não para mim não para mim não eu acredito que, que as máscaras são importantes para os espaços fechados e tudo que for obviamente estou a falar num contexto do que é que será daqui a um ano e se o vírus estiver extremamente agressivo, aí é outra história. Mas eu não vejo uh, a possibilidade de estar a criar um evento cultural dentro destes parâmetros com a, com, a, com a obrigatoriedade de usar máscara, sinceramente. Obviamente, estou a falar num contexto de promotor. Se tivesse aqui um delegado de saúde ia dizer que estava louco, que o vírus eventualmente pode piorar agora no inverno e que era uma questão de saúde. Eu, sinceramente, não me vejo a organizar um, um concerto com a obrigatoriedade de usar máscara. Se tiver que ser o caso, eu não sei se vale a pena fazer o concerto, mas também estamos a falar agora, daqui a, daqui a seis meses, se calhar muda de opinião, não sei. Pá, vamos lá ver uma coisa. Eu consigo, se me perguntares se eu imagino o Summer Opening com, com máscaras e distanciamento social, eu digo de caras que não e que isso não vai acontecer. Nem que a gente tenha a esperar mais um ano. Uh, se me disseste se eu consigo imaginar eventos com lugares marcados, com distanciamento social e com máscara, aí sim, eu sim. consigo imaginar. Okay. Não, na identidade que o Summer Opening tem, que é muito. Se calhar com o Alex Sim. também não, é, que é festivo e que é de dançar e, e a estarmos e, abraçados. É alegria, e, assim. pá, claro, uh, agora, claro. consigo imaginar um concerto de fado, de jazz, de. de ou algo, um, por exemplo, num espaço como o Teatro, botas a Dias, ou isso, em que tu tens lugares e podes fazer, coloca claro que a sala fica muito mais reduzida, mas dá para marcar, lugares marcados. E claro está, mas um concerto desse tipo é um concerto sim, para te a abraçar, ou um festival. É que as pessoas não querem Não é para estar aos e... não é para dançar, Exato, né? não é para sim. nada disso, claro. É mais ou menos como fazeres desporto. Pá, fazer desporto com uma máscara, pá, e estar num festival com uma máscara, sim. mas como é que vais a A não a ser máscara? que seja o Rally. <risos> é um desporto, é um desporto, é um desporto é por causa de é, ser Mas, portanto, não imagino e acho que... Não, não, não. E não, eu não consigo, pá... Consigo entender aquilo, aquilo que eles disseram, estou de acordo, mas não, não consigo perceber, como não consigo visualizar fazer o Aleste com estas com estas regras atuais. E, e não dá. O Aleste, o Aleste como, é, como é, o é. sábado de mais junto ao mar, na praia, não, não dá. Como desde a do do Aleste não é um festival, é uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Claro, mesmo <risos> isso. É, é, <risos> é isso verdade. E é então, sendo assim, lá está. Não, também não podemos brincar com uma coisa que, não, na verdade, ainda estamos Está-se a avançar, toda a comunidade científica está concentrada como nunca teve para resolver este, uhum. este, novo, este novo vírus ou para perceber e conseguir ultrapassar as limitações deste novo vírus, uh, mas para uma. E depois também existe a responsabilidade, não? Existe a responsabilidade Exato. de quem promove uma festa não estar a pensar, ah, não há máscaras mas... e andamos aqui todos, e depois, passado três, duas semanas. Está... Ora, aquela ninguém festa... quer que ser responsável Pai, por isso. Ninguém claro. quer que ser responsável por isso. E ainda claro. bem, ainda claro. bem, claro. Ainda claro. bem claro. temos essa consciência. Claro. Portanto, claro, como, como conhecemos o Oeste até 2019, não faz sentido pensar nesta realidade atual no Oeste. Eu, por exemplo, os, os concertos é outra. Mas não poderia ser nesta pronto, Logo aí, sim, mas sim, eu consigo sim, ver sim, o espaço os... Os designado, é mesmo nesta loja. o lógico, que não não é. promove, consigo. Ah, muitas sim, vezes sim, é, estar, é sentado, estar só ali ligado com aquilo que está a acontecer e não há mais nada. Mas depois existe, é, existe parte a, música. Toda a não. Existe aquela parte antes do conceito e depois do conceito. Existe a viabilidade sim, sim, sim. económica, porque é. tem que haver distanciamento sim, e este também pessoas. Estar... Sem dos não, três festivais, obviamente o meu seria aquele que realmente seria mais possível, porque existe essa, essa é. É introspeção. Apesar de que às vezes, há aqueles projetos mais, mais vivos e que existe muita um gente sim, de pé à volta. Eu quando disse que não é porque realmente fui aquilo que eles disseram. Eu acho que este tipo de projetos são projetos de, de muita emoção uhum. humana, em que não, não estamos ali. De repente, o okay, que Eu ia estar ali agora com, com, com a equipa de trabalho a tentar a pesquisar, agora de repente, olha, também uma pessoa sem máscara. Vai lá atrás do gajo, gosta de pôr ah, máscara. Então, quer dizer, não os Concert e, e, e os projetos deles, pá, é, é, é, é, é, é aqueles projetos que existem exatamente para trazer amor e para trazer relax, não é? Sim. Quer dizer, uma pessoa tem uma semana de trabalho, de stress aqui não sei o quê, vem aos de ou ao leste e ao Summer Open, exatamente para fazer o oposto, que claro. é literalmente, se for preciso, que é tirar a t-shirt, tira nas tintas. Agora ainda tem que estar preocupado que ele tem máscara. Amor é um bocadinho de loucura também. Agora, obviamente, estou a falar, de cor agora. Imaginemos que sim, em 2021 sim. as coisas estão a um nível que não sabemos bem qual é. Realmente entre os três, o meu é o mais, o meu é o mais possível. Em que as pessoas não têm tantos abraços si e beijos eventualmente como nós os temos. <risos> mas Mas a tendência seria não. Sinceramente, não. É, não, é um contexto... Muito bom. Todo, é um todo. Eu até Muito digo bem. mais, André, desculpa, pessoal. Claro, claro que sim. sim. Quarto, quarto, sim. Perspectivando Continu. o futuro, por exemplo, o Tomorrowland uh, fez agora uma edição completamente online, uh -huh. onde eles tiveram quatro estúdios gigantes um em São Paulo, em, em cidades diferentes, uhum. e gravaram as atuações. e Foi feito um, um streaming por um valor de 12 euros e meio, acho que okay, era. Okay. Pá, e realmente venderam centenas de milhares de, de, de bilhetes. Mas pá, até mesmo esta solução, acho que é uma solução transitória e que em nada vai nunca vai substituir não vai ser a, norma, a emoção é, não se tu num, um novo, num é. festival como o Tomorrowland, ou como outro qualquer. Isto, são isto é tudo os promotores a se reinventar, é para se reinventar, para se reinventar, não para não parar para não morrer. Para portanto, acho que é tudo uma fase transitória, porque nada vai substituir a emoção de estar a ver a uma banda ao vivo e estás com os teus amigos e sentir -se relaxado, aquele calor, o barulho do público, tudo, tudo isso. Marca, né? Online não vais conseguir. Claro. Não, para passarmos vida. às próximas perguntas, vamos matar o bicho com álcool, certo? Okay. Vamos matar o bicho, que é para nós não... Pessoal sabe, o pessoal sabe que isto é feito amanhã. Uh, pessoal pessoal pessoal para que conste, para que conste é quase meio <risos> dia já, te, já disseste, portanto, um brilho. Novamente à música e aos eventos. Né? Ainda vamos vamos matar não. o bicho para passarmos às perguntas <risos> sem convite <risos> Fábio, começaste o Oeste em 2000 e... 14. Uh, 14, exatamente. E há um vídeo muito especial que foi até produzido aqui pelo Studio 21, que é o Repórter Pirata, não é? E eu vi esse. hoje, hoje de manhã, esse vídeo. Uh, o primeiro a leste foi no terraço do Story Center. Foi. Yeah. E o vídeo é dos The Correspondence. E foi uma coisa surreal. Foi, foi, uh, foi uh, Explica-me. porquê a leste? Porquê o nome? E. e como é que foi esta. Como é que foi o shot de dopamina no teu cérebro de fazer o Aleixo acontecer pela primeira claro, vez? para já, claro. Fui quem, quem pensou no Aleixo eu, o Pedro Azevedo e o Diogo Freitas. Nós, em 2013, começamos a, a pensar que se calhar podíamos acrescentar alguma coisa aqui na, na nossa cidade. Uhum. O Pedro não vive cá, mas é de cá. Uh, e, pá, e depois nós organizamos umas festas no ano anterior, que chamava se chamava-se Odisseia no Terraço, no Terraço Story Center, okay. em 2013. Uh, tivemos, fizemos três festas uh, e depois pensamos que tínhamos que aquilo para um, uma série de conselhos e foi isso que se foi tivemos no, no primeiro leste tivemos a marina gasolina uh, tivemos o triângulo com o Alexandre, também uh, de, que está ali dentro mas que também fez parte desenvolveu um de o projeto triângulo começou ali acho que foi o até. Uh, hum. e foi memória de paz da hum. correspondência foi foi especial o primeiro leste começou até na quinta-feira Pronto, isto também okay, é, a gente okay. vai, vai aprendendo. Foi quinta, sexta e sábado, foi em julho, acho que foi 11, 12 e 13. Fui no fim de semana do Alive. Ok. E uh, eu lembro-me que até havia muitos potenciais clientes que não se importa nada é de, de pagar viagem, pagar 70 euros para ir, uh, ou mais de 70 Olá. euros ao Alive, mas aqui às vezes 11 euros era complicado. Caramba! Uh, cara. Ui, cara. é, ui. Uh, ui! E o primeiro dia fui livre, e fizemos um coletivo, Cheryl, que é um coletivo okay. de Nova Iorque esteve cá e fizemos uma, uma espécie de uma espécie de instalação, mostrada com música na Barreirinha Barca café. E fomos muito mais pessoas no primeiro dia do propriamente o segundo e terceiro dia, que era pago. Pag. Pag. Tipo, hoje, assim, assim, que é, euros, era pago. Aprendemos também era muito assim é. é eram 11 era euros na altura. Era uh, 20 euros os dois oh, dias, 20 cada euros. dia era 12 euros. Ok, rapaz. ok. pagavas 20 euros para os dois dias, eram dois dias. Depois a gente evoluiu para outra coisa em 2015. Sim, em 2015 vocês passaram para o complexo balneário na Barreirinha. Sim. E desde então nunca mais saíram de lá, a não ser um ano que foi A gente passou. Mas a palavra festival, porque assim, é mais, nós somos uma festa. É uma, é festa, é uma festa durante a tarde junto ao mar, que às vezes tem uh, ou tem braços que esticam para a sexta-feira e para o domingo, Sim, Sim. mas é no sábado à tarde, junto ao mar, na barreirinha, uh, das duas da tarde até às duas da manhã, uh, que é feito uma festa uh, com diferentes uh, músicas e isso. E com muitas ondas, às vezes, também, às vezes tem umas, umas, mas sempre segura, obviamente. Mas claro que voltar à Barreirinha também foi a experiência na Ponta Gorda fui também para perceber que realmente a Barreirinha tem outra, pouca gente faz, tem outra mística e outra, acrescenta outra coisa também à festa. Claro, claro. Tu, como também o Gonçalo e o Nuno, trouxeram grandes nomes aqui à ilha, dirias que vocês são Embaixadores da Poncha, é porque há sempre, quando chega um, um artista, vocês têm que. Epá, epá, nós temos ele um tem projeto, que ir à praxe, à achamos, praxe da Poncha. Nós temos um projeto que é muito simples a nível de design também, de implementação, que é tirar o, o F do Funchal, a é fácil ter azul do meio. O, o tracinho do meio do EF e faz assim e fica punxel. Punxel. <risos> estão a brincar, estou a brincar. Mas, pá, claro que se nós temos uma bebida característica da nossa ilha e quando a gente recebe alguém de fora, gostamos de partilhar. E gostamos de claro. levar a lugares uh, um... que nós gostamos de ir também. Tens um roteiro designado ou vai depender. Depende de onde é que se começa. Mas há sempre vários roteiros <risos> aqui fazes. <risos> Depois, depois houve aqui uma espécie de spin-off no Oeste que era o Willa Trónica. Pois agora tornou-se um pouco a sua própria cena, mas sempre associado ao Oeste. No, nós em 2015 nós decidimos foi uma coisa muito simples. Em vez de a gente fazer três dias de festa no ano, anterior tinha sido assim, nós decidimos fazer três datas durante o ano. Foi maio, setembro e dezembro. Fiz assim. Ah, ok. Pois de setembro também evolui para outra coisa. <coughs> mas esse, o primeiro setembro de 2015 nós fizemos o Oeste Rock on the Rocks com o okay, e sim, com o Kipras Sharp e com o Lear também, uh, a abrir. Uh, e nós passamos de três dias seguidos para três dias ao longo do ano. Lá muito o nosso trabalho, na verdade. <risos> <risos> <Claro>. <risos> mas não parou de produzir quase o ano todo, na verdade. E depois passamos a setembro, passou para outra, outra situação, mas o eletrónico continua. Uh, na verdade, ainda não sabemos se vamos fazer ou não este ano, mas com as condições atuais, que têm hoje, atuais, hoje, hoje não é? sim. Não sei que dia hoje, mas que dia estamos, não é? <risos> estamos em Agosto, isso é, é sabe. agosto agosto Por causa, até final de Agosto, está de ficar decidido se há ou não eletrónico e como oh, poderá oh, ser okay. o eletrónico. Não vai ser claramente como foram os últimos. Uh, quer dizer, eu não sei que existe um molhado. Não existe. Uh, agora, rapidamente, em Setembro, mas não vai acontecer. Portanto, temos uma data pensada para Novembro, agora vamos ver como, o que se pode fazer. Num, num espaço como o mercado, pensando que era um uhum. é mercado, sim, sim, sim, sim. com vários mercados, e provavelmente não vai ser, vai ser diferente. A venda será diferente do que foi nos anos antigos. Sim, antigo. sim, sim. Foi pois. no eletrónico que eu conheci com não-useiras. E eu fiquei <risos> estupefacto que aquele. E, sim, passa, e passado umas semanas eu estava na boca vi. de todo o Portugal. E foi uma coisa. Estava a arrebentar, estava a começar a arrebentar. Poxa, estava a começar a arrebentar. Portanto, não vocês mais. conseguiram -me apanhar mesmo. Ah, na eu eu a a rampa, na assim. é é é é é um rampa já, O que a gente tenta fazer, é antes de rebentar. Exatamente. Por já acaso tá. não, não foi no Aleste, foi na Barreirinha. A primeira vez que eu vi, <risos> sensible Soccer... Ah, até, sim, sim sensible salt. É até me é na altura, ter perguntado é. ao Fábio, o que são estes gajos. É. Fiquei <risos> mesmo hipnotizado com ele. E assim, uma situação, foi uma oportunidade. Eles estavam cá, eles vieram cá. Ou um vieram cá tocar wow. a outra situação e depois chegou o -me, meu. Então temos que fazer isto. Yeah, eu disso. E por acaso isso foi. <risos> foi muito especial. Foi muito bom, um filme bom, marcante. Gostei depois gostei de para a barreira de, de, de, de café foi, foi muito mar marcante. Isso muito, na verdade. Uh -huh. Gonçalo, Summer Opening 2013, o primeiro. Mas antes uh -huh. disso, em 2012, tinhas feito o Summer Closing. Porquê esta Fatírica. mudança de nome? Porquê <risos> <risos> esta <risos> <risos> <risos> mudança de nome? Explica-me tá, o porquê. Então vamos lá ver. Nós, quando aparecemos em 2012, uh, a ideia foi. Criar um festival de final de verão. Porque na altura até havia o Funchal Music Fest, penso que foi o primeiro festival com com, com, com comunicação e com. Pá, e aí foram bastante inteligentes porque identificaram uma coisa que não, não havia na Madeira. Mas o, o Funchal Music Fest só, só houve duas edições. E portanto, da primeira para a segunda, okay. foi quando nós aparecemos e portanto. O, o Funchal Music Fest era em Agosto, nós não quisemos colar as datas e atiramos o nosso para o final, de, de, de, do, sim, final o, do Verão e era mesmo o último fim o de semana do, do Verão. O Music Fest também era no, no, no Parque de Santa Catarina. Parto, não sim, sim, sim. Agosto, sim. sim. Uhum. Conclusão, uh, foi no último fim de semana do Verão e foi uma enxurrada, um dilúvio. Foi, eu foi dos maiores períodos de seca que, que a Madeira teve nos últimos anos. Pá, foram sete meses sem chover, um, num único dia que e caí tudo naquele fim de semana. Oh, <risos> wow. é... Foi mesmo no dia... Não, não, pior, no dia a seguir, no dia a seguir, estava a Áurea cá e fomos... Demos um passeio pela ilha, pá, e era um sol, céu azul <risos> na do mar. Enfim, pá, ficamos traumatizados e, para aí, se calhar a setembro é muito arriscado então. No ano a seguir o Funchal Music Fest desapareceu. Nós passamos o um festival para o início de... de para julho, Uhum. E para não matar a marca, entre aspas, que tinha sido criada, adaptamos o nome de Summer Closing para Summer Open Em 2013. Muito bem. Muito bem. E, portanto, e aí já arrancou. Em 2013 voltou a chover. <risos> é sério? No é Summer Opening? É em Julho? É, em, julho. É, em Julho. É pá, mas... Pá, e nós pensamos mas no, no primeiro... Mas uma dança que não, não, não. talvez era interpretada como uma dança da chuva e a gente não sabe. Não, pá, eu acho que isto tem tudo a ver com... com... Uh, abençoar o primeiro. É <risos> que era como os, os mais próximos, me... ah, acho que ah, é para Gonçalo, ora, isto é para abençoar, vai correr tudo bem a aqui... E pá, olha, uh, o que é certo é que a partir daí nunca mais foi. Portanto, na primeira edição do Summer Closing, mas a chuva foi tanta que matou, o Summer Album foi só um dia. E pronto, ah, e a partir bem. daí a coisa, a coisa rolou. Sim, e depois tu vieste com a ideia do Winterfest, mais Sim. rock. Uh, pá, o tá. Como é que surgiu essa ideia do Winterfest? Entretanto só, um... Sim, só houve uma edição. Uma edição só. Pá, o Winterfest, lá está isto, nós temos que tentar o um mercado e isto vai, como dizia o Fábio, isto vai por tentativas. Uhum. E pá, tu tentas, se não, não guarda, mantens a guarda e depois avanças para, para outro. Pá, o outro. O Winterfest foi tentar fazer um evento no final do, do, do ano. Pá, sabendo que a madeira está cheia, de, de pá, a capacidade hoteleira está no máximo e tentar fazer ali algo diferente. Pai, lembro que nós estivemos a Carminho, uh, tivemos os Municipal, que foram dois pensei, dias municipal. completamente diferentes, um virado para o Rock Metal, e foi, acho que todos os eventos que eu, que, eu, que eu produzi, o concerto mais no fui Municipal, que até tive tempo. Eu vejo muito o Fábio, acho que vejo o Fábio na primeira vez. É e eu como é que este gajo está a organizar e consegue estar ali? É verdade, é verdade Eu, pá, é verdade, eu consome é e organizo ao mesmo tempo. E eu, no é Municipal, consegui fazer isso, porque era só uma banda. Foram duas bandas madeirentes, os, os Calamity Islet <risos> e os Karnat Seti, a, a abrir. Pá, e consegui ver o concerto todo em, em frente a... Pá, e, incrível. E, pá, e não, não correu bem financeiramente, e, pá, e achamos por bem não, con não continuar e concentrar as energias todas no, no, no Summer Opening. E, e pronto. Muito bem. O Summer Opening já foi agraciado com vários prémios, e, vários prémios ligados à, à área dos festivais. E tem uma frase muito interessante do The London Times: This festival puts the fun in Funchal and the mad in Madeira. Can't bloody believe it. <risos> can't bloody believe it. Exatamente, exatamente. exatamente. É, olha, isso foi um jornalista do The Times, fui um, um, da Associação de Promoção da Madeira, contactaram-me e disseram, olha, há um jornalista a procurar informações sobre festivais na Madeira, pá, e o enviei, sinopse, algumas fotos, pá, longe de imaginar que o, alguma vez o London Times, e o que é certo é que eles tiveram um... um pá, foi um suplemento com, onde hum, sublinharam 10 festivais na Europa, Pá, o nosso não acredito que fosse pela, pela força do cartaz, porque é um cartaz maioritariamente nacional, uhum. mas acho que as fotos do Funchal e do da, da, da Parque de Santa Catarina, acho que devem ter impressionado, porque acho que realmente é um sítio, eu costumo dizer que é um cabeça de cartaz que nós temos, que é o Parque de Santa Catarina, aquele cenário que quem não conhece e chega lá pela primeira vez, fica uau, e nós temos essa experiência com os outros E quando está a cheio, cheio é é ainda coisa? mais uau. É? Que queremos... obviamente, obviamente. Portanto, sendo... sim, chegar ao London Times é... significa que estás aí na direção. <risos> continua, <risos> continua. <risos> continua. <risos> exato, exato. É. Nuno, dirias que os concertos L, uh, os concertos L já, já existem há 12 anos. Sim, peraí. 12 anos, portanto, és o. Neste caso serias tu o dinossauro. Neste caso seriam <risos> um dinossauro, dinossauros. Uh, nesta área dos eventos. Tu dirias que os concertos L vira mais para o lado avant-garde musical? Sim, é uma palavra que pode definir, acho que sim. Uh, os concertos de ao... Por Porquê concertos de céu já agora? Que eu pois, ver. é uma <risos> <tanto> questão... <estranho, risos> é, não, isso é engraçado, <risos> sim. <risos> não, porque nós... <risos> Portanto... É <t> <risos> <t> <risos> <risos> Como toda a gente sabe, o Concerto Cell é organizado pela estalagem da Ponta de Sol, não é? E, e nós, no início, tínhamos um membership que se chamava Cell Community, ainda temos. Que é o Cell Community, era uma espécie de um cartão. Sim, e as Membres, exatamente. <risos> que é um cartão, é um Membrel, é, era um L de Lifestyle e etc. Ah, ok. Uh, e ainda hoje em dia usamos o L Community, até para promoções temos lá no, na estalagem L Community. E quando começámos a experimentar os concertos lá no jardim, não tínhamos nome, e precisávamos dar nome a e, então, olha, numa conversa com o diretor-geral, o André Diogo, que é um grande impulsionador da parte cultural da ponta de Sol e tudo o que acontece na, no hotel, porque pronto, é um empresário, um gestor hoteleiro que acreditou fortemente nestes projetos culturais alternativos e que gastou muito dinheiro e investiu muito dinheiro, e que desde já fica cá a minha... Uma elogia... hoje vamos ver de palmas... Eu acho que um sim. não é? Coisa rara... Coisa muitos Andrés Diogos, a falar com uma visão muito específica do que é sim, turismo sim. na Madeira claro. e do que quais são espaços a se dá. Agora vou ter um momento para a semana. Mas... Ou não? Não, para a semana está tudo bem. Isto só sai em stand. Acho que é stand. stand. E no fundo... Os concertos de foi é isso, era um L do L Community, tanto que até nós de uma altura tínhamos o L well Spa, hoje em dia não é o L Spa, e os concertos de concertos de concertos Concerto de E que era um pouco, também, uh, até naquilo que o Fábio estava a dizer, nós não somos um festival, somos uma mostra de concertos durante o verão. E, e, e, portanto, queríamos dar ali, portanto, eram uns concertos, eram uns, queríamos chamar uma curadoria de 12, 14, chegámos a fazer 18 concertos no verão Uau. e, é verdade, chegámos a ter um Uau. verão que fizemos 18 concertos e, e basicamente, sim, no, no fundo tentamos procurar um nisto um que achávamos que a Madeira não tinha. E essa palavra define um bocado o projeto, é assim, uma vanguarda O que eu gosto de fazer nos concertos L, geralmente, é mostrar um pouco os, todos os mundos e buscar uma parte pop, pop eletrónica ou pop art, okay. e depois buscar os mais difíceis, no fundo, em 10, 12 ou 18 concertos, tentamos mostrar nomes mais consensuais, como tivemos a Sara Tavares, uhum. ou tivemos, inclusive, a primeira vez que o António Zambuja Vem à Madeira foi aos concertos L. Okay. Capicula, estreaste a exatamente E depois meter os, os projetos um bocadinho mais difíceis, a nível de vida um pouco mais desafiantes. E acabou por funcionar, no fundo, as pessoas. E até vou um pouco também ao encontro com o Gonçalo e o Fabo estavam tá? a dizer: os espaços fazem também o festival, tanto a Berreirinha Bar Café como o Parque Santa Catarina, tanto como o Jardim da Estalagem. Sim, uhum. É um anfiteatro lindíssimo para estar ali a ver todo aquele bananal da, da Ponta de Sol e, e a cana rocha. sacarina, aquela rocha. Ah, sim, sim, sim. sim, sim. E, e, e conseguimos, e ficamos muito felizes com isso. E costumo dizer que, para mim, o grande orgulho que eu tenho nos concertos é é ter conseguido ter um público que à partida não ia consumir certos projetos mais alternativos e que devido à movida, porque os passageiros e o Etex é, é deveraçar a Tavares e eu vou ver ao próximo. E de repente vão haver um projeto totalmente uh, conhecem, experimental conhecem, e... Sim, e sim. E espera aí, eu tive concertos, vi pessoas sim, sim. ao meu pé dizer, olha Nuno, eu não venho mais aqui. Okay. Mas, ah, essa, mas essa, não fico é muito diferente. diferente. Sim. Sim. Olha, sim. Sim. Olha não, não percebi nada. Mas que porcaria que tu puseste aqui? Ele teve meia hora a fazer um somzinho. É, é. Adora. E estás a ver? É mas, mas isso é bom. Aliás, é isso faz parte do trabalho. Faz parte também do trabalho. Faz parte disso. Sei. mexer com isso. Mexer com a malta, não é? é, é que Só é, claro. desperto para novas formas de consumir música. E de consumir cultura. Tenho a certeza que quem te disse isso, passado, se calhar, os dois Voltou. Voltou. Foda-se aquela malha que eu vi naquele dia fiz espetacular, só que no sim. dia não entrou. Exatamente, ah, então. sim. É um pouco isso, pá. É um eu isso, acho pá. que, é que os concertos de céu têm sido... Dias Gonçalves. Não, não, não, não. Não. não. não e mas... do... é, é, é, tem, tem sido isso que nós temos conseguido fazer, que é o projeto. Nos 12 concertos nós tentamos não ter preconceitos e, e brincar um bocadinho com os vários anos musicais e vai a world music, e vai ao rock, e vai a eletrónica, vai não sei o quê. Como sabes, uma Mão Morte também já tocou lá, os Denda Martini, sim, etc. Sim, sim. Mas depois tem também aqueles projetos muito consensuais, como tivemos o grande Ricardo Ribeiro, que é um fadista maravilhoso, mas que é fado puro ali, é mesmo para aquele pessoal muito clássico. E depois, olha, apanham ali uma grande relampada de uma serva da Alisa. Uma relampada! Olha, uma grande relampada, boa! Uma grande relampada de uma serva da Alisa, ou de um, Isso, ou de um, Elisa, né? ou de um Gabriel Ferrandini, que é um free jazz muito esquisito, um... e ele está literalmente ali... Está <risos> E portanto, graças a Deus, estamos muito felizes com o projeto nesse sentido. Sente-se que, que o público cresceu connosco, que nós crescemos com eles. E, e, e é um projeto que me dá imenso, imenso, imenso prazer. Temos uma equipa maravilhosa, com, que é uma equipa, não só eu, temos o, o diretor de produção, que é o Sérgio Teixeira, que é incansável por aquelas luzinhas todas, aquelas casinhas todas sim, sim. que a nossa empresa som <risos> que é o Aldo Impacto. E, e é um projeto que me dá imenso prazer fazer, realmente. É, é, é, é, é e ainda isso. bem que o fazes. Só para rematar eu queria, isto que o Nuno está a dizer, eu acho que isto é tipo o santo grau do, dos festivais e dos eventos. É, é, Tu, pela diferença, consegues uh, fidelizar as pessoas. Ou seja, uhum. uh, as pessoas vão ao teu evento, não porque é o artista A, B ou C, porque muitas claro. vezes nem conhecem, conhece. mas sabem que vão ver algo diferente, vão ver qualidade. Vão... Pá, e o, o Alex consegue isso muito bem, é isso, o, os concertos é também. E o Summer Opening também consegue, dentro claro. do hip-hop. por isso é que nós uhum. já estreamos, pá, em 12 anos, já estreamos 30, ainda, ainda há dias, num estive a fazer essa contagem, o número de concertos e o número de estreias ao vivo na sim, Madeira. Sim, sim, sim, e já, já vão nas 30. Dentro de Richie Campbell, uh, pá, sei lá. Slow Jay, Dillas, Sr. Seu Jorge, enfim. Uh, e lá está e yeah, é o santo grau é chegar a um ponto em que as pessoas vão ao teu festival e já não interessa tanto, tanto quem é que vai é, tá? é é são os artistas é mas mais a dinâmica sim. a identidade do, claro. do e, e confio claro, na qualidade que vamos apresentar exatamente e isto é mesmo é, quando falamos com o que é cultura e, e voltamos àquele início da conversa que eu respeito todo o tipo de cultura que nós temos mas isto uhum. é uma grande contribuição também quando realmente fazemos com que as pessoas aprendam e, e, e, e isso é, são as coisas serviço público, que Muita sim. gente, aquela resposta básica. Ah, mas eu não conheço, o... pá, se calhar tu tens que. Já não conheces. Só é bo... tá, tá conheces, se calhar estavam para começares a conhecer sim, ou outra coisa sim, que sim. não conheces. O que vocês fazem, como a Andreia disse bem, o que vocês fazem Deve ser. deveria ser considerado um serviço público. Eu considero. Mas deveria ser considerado mais amplamente por um serviço público. E de facto vocês estão a educar musicalmente as pessoas. E não só musicalmente, tu também tens outros projetos. E musicalmente as pessoas é uma palavra. Tipo assim, minha. E não é lá. mostrar. Ah, é mas estamos a dar-nos e a coisas diferentes. E decor, lá está. Sim. Pois tens ter estudado a fazer. Sim, exatamente. Mostrar, exatamente. Mas, pá, sim. Ao fim e ao cabo, também acontece porque é possível uh, pagares um valor para ter acesso a isto. Não é, não é, não é só para o clube dos malucos que desenvolveram não, isto. Não. Exatamente. Eles pagam paga o bilhete, pode entrar e, e plantas. O serviço público também caminha mais para aí, não é? Pegar claro lá. que sim, claro que sim. <risos> Inclusive, os concertos de no ano passado, uh, tiveram mais concertos esgotados. Exatamente, sim, sim. cada concerto concertos. é 800 pessoas, não é? Pai, é assim, os 800, é, é o nosso limite dos limites. Okay. Nós aceitámos 800 e tal, nas Charas Tavares... Uh, e outros que nós tivemos, mas o nosso de concertos escutados tentamos ficar nos 750 780, mas que já é um número muito significativo para, aqueles, para aquele jardim que é muito pequeno, apesar e de, de tudo... é espetacular, acho que é espetacular, que tens uh, é de 780 anos ao mesmo em Em tantos concertos de verão uhum. seguidos, uh, e isso uh, é algo realmente excepcional, quando se percebe que as pessoas Vem concerto após concerto, porque isto, não, não, não, como as pessoas sabem, não, não é pontual, são três meses. Acontece geralmente semana a semana ou de 15 em 15 dias, okay. durante três meses. E é maravilhoso isso, Muito mesmo. Quando se sente que é, com o pessoal quer voltar e voltar e voltar, porque é sinal assim, continuam a não se sentir defraudados com aquilo que nós fazemos. Isso é maravilhoso mesmo, sério. Gratificante. Mesmo, mesmo, sim, mesmo. Hum... Convidado de sonho, ah. uh, oh. Fábio. Não um convidado conheço. de sonho. Não conheço, não queres conhecer nem é, Pô, não tenho, por acaso, não tenho esse pensamento assim, de convidado de sonho, nunca tive. Esta pergunta, tem uma arrastar estamos não, a falar não, do artista, é? Um artista que um, pudesse ter no festival. Um artista James Blake, pá, claro! <risos> <risos> claro! <risos> <risos> <risos> <risos> James Blake, <risos> como é óbvio. <risos> James Blake nos três festivais. Olha, já agora. olha, Olha, estás pardo, pá. Tom York, estás top! Tom York! Mas na cada vez mais, com esta, com esta situação claro. da pandemia, temos falado até internamente, cada vez mais a gente quer uh, não convidados de sonho pois é. okay. exato yeah. sim sim é mais é, o okay. caminho mais para aí, propriamente para ir atrás do nome sim sim mas se perceção James Blake e o Tom Sawyer Tom Sawyer quando ainda ficava naquela hora começar lamentar Pá, nós somos alternativos Isto é quase um, <risos> um convidado de sonho não yeah. é a o Benjamin Clementine foi um sonho para mim produzir esse concerto é bom é bom quando acontece todos os anjinhos ajudaram porque todos os anjinhos ajudaram porque o patamar de caixa que ele estava o festival não tinha começado Pagar, portanto, todos os jornalistas ajudaram. Pois, oh. pois, pois, pois. O uh, que é que dirias, Gonçalves? Uh, eu consigo, Há um nome que eu adorava e já mandei mails. por muito inalcançável que seja, pá, mas que era a Laura Neal oh, yeah. uh, dos Fugis, wow. ah, wow. pela personagem que é, Sim, por amazing. ser uh, uma das principais figuras do hip hop mundial. Ela continua. Uhum. A... Ela, a... ela Continua. continua. continua. Claro. Ela Pá, ela... Uh, olha, sonhar é <risos> o sonho que manda a vida. Não, não se perde nada, não se paga para sonhar. Summer opening 2023, Ei. 10 anos... Agora, não, mas <risos> deixa-me dizer, muito sinceramente, Ia ser inviável e a Laura e a Nele ia dar buraco. Ou oh não? Ou oh, <risos> não? É, claro. Os anjinhos <risos> ajudarem, isso é uma situação. A é verdade, exato. É é, é, é. É, é, é, é, é o Samanopra. Exatamente. E o, é o é ver... vocês em é acertar. É é é o fiz em fizemos ano em que eu fiz o cartaz mais ao meu gosto pessoal, foi o pior de todos. O festival nasceu, foi sempre a crescer e depois houve ali um ano que. Isso aconteceu. Isso aconteceu. Estou a falar das tá pessoas. Onde tivemos. Uh... <risos> é, <risos> um é um nicho. É um nicho. É é um nicho. É é Mas é é isso. Uh, é Onde um tivemos mostra... os Morshiba, Morshiba right. os right. Jazanova, os Orelha Negra, uh, os Jazanova com o Paul Randall. Pra. E fui um pouco experimentar também. e ver, ok, vinhamos de um ano que tinha sido excepcional com os Buraca, com os Natirutz, com o parque cheio e. Bora lá, será que as pessoas já vão ao Samaró para mim porque é o Samaró? Uhum. Então vamos virar aqui o bico prego e dar algo diferente e sim. experimentar. E não, não resultou. Pena, uh, graças a Deus o festival continuou e sim, conseguimos recuperar. Não era assim que tivemos <risos> o, o Sr. Jorge. Uhum. Uh, Arrebentou tá. novamente. Arrebentou ah. novamente, mas se calhar a Laura Nele ia ser um bocado. Pá, a Laura Nele vejo -a no, no outro patamar com um o de Mas uh, tá pá, bem, é um lado. sonho, mas pá, olha, sabe-se lá. Meu. Dirias que no ano passado, quando vocês fizeram o domingo, os Resistência foi um pouco isso. Foi sim, sim, sim. Aliás, o nós fizemos... Também. Sim, sim, sim, sim. Nós porque fizemos... notou-se completamente oh, oh. um público diferente. Completamente. E, e foi esse o nosso objetivo. Sim, é, claro, okay. claro que sim. Uh, temos aqui um público que está fidelizado, que é nosso, bora lá abrir um dia para tentar captar outro público oh. e não se misturar com outro, que não ia fazer sentido. E funcionou sentido. muito bem, na minha opinião. Pá, funcionou... Vista de fora, sim, não é? Sim, sim, vamos lá ver. Nós tivemos... No... Fizemos uh, o domingo dois anos seguidos. O primeiro com, com a história do Salvador Sobral, há dois anos e o ano passado com os Resistência. E a sensação que eu fiquei é que uh, os Resistência, se tivesse sido no sábado, epá, tínhamos rebentado o um parque das questões. O domingo, epá, dois anos seguidos a experimentar, chega à conclusão que é muito difícil arrancar as pessoas ao domingo de casa. E por isso é que nós, em 2020, o festival ia passar para quinta, sexta e sábado. Não aconteceu não, e para o ano vai ser sexta e -se, sábado. Sim, é, não, não é, é, é só. É, é, é, é tudo é, uma questão de, de, de, de experimentar, mas daí. o objetivo foi esse que tu. Portanto, <susurra> correu bem, mas eu fiquei com a nítida sensação. E o concerto foi. foi... Ah, o do Salvador foi incrível, uhum. para quem não o conhecia. Foi maravilhoso. Ver um professor. homem a berrar para dentro de um, mas eu um piano, fui um meu. E depois na, na, na, na, na estalagem não, com André Santos mas também. Eu mas fiz o concerto não, no, sim, no sim. Summer Opening, como ah, tu tiveste, foi. Bah, incrível. Olha, foi um dos melhores concertos que havia no teu festival. Por aqui, Bom, é, te acredito, acredito, acredito. Lá está, fui foi tentar, um tentar buscar outro concerto Concertes Mas o domingo é complicado. É difícil. É, é ou o é domingo é complicado, ou então as pessoas não entendem que vão ver um concerto e cá às 10 estão em casa. Se calhar entendem que vou para o concerto. Eu só vou chegar à casa às 4 da manhã. É. Não sei, pode... <risos> não, Pá, domingo, vai. Vais ver claro, o concerto claro. e, e, e vais curtir o concerto e depois vais para casa. É. Não, ah, é. Não, não, não é uma não, não, ideia, domingo, não uma festa claro. que vai até às 2 da manhã. Era o que falávamos ainda há bocado que era bom que. Sim, uma coisa que pode ser boa no meio desta crise toda é porque não começar a sair mais cedo de casa, sim. tipo para se divertir, sim. a sair sim, do sim. trabalho e começar logo e a, e a socializar. a Ir para, para casa cedo e no dia a seguir, 8 da manhã, estamos lembros. Sim, dizer, ah, porto, sim. O que é que temos que ter esta cena de sair de casa às 2 da manhã? E... Não, eu vou chegar às 3 porque às 2 está pouca gente e fica mal. Então, pá. Ou, ou quando tu soares, tu já, já vais ser. Pois é cá há aquela frase: onde é que é o after? <risos> é, exato. Claro, é exato. Sim, o é o after, after. o after? Exato. Bah, mas eu, por acaso, ah. é daquelas coisas que há eu, eu, algum tempo que a gente já faz. Ah, sim, que é sim, tipo, sim. Opa, a tarde, é, é. o início é, é. da noite... É, é, não, a é. é. é. Tem sido sim, sim, sim. um es exemplo cá é. sabe, é. sim, sim. Mas, mas de qualquer forma, o, o Fábio conseguiu uma coisa na Madeira que nós não tínhamos e que foi maravilhoso, que é termos conseguido este hábito quase after work. Sim. Então tens ali uma grande enchente das 6 até às 11, que, que, é, que é fantástico. E que foi uma mudança de mentalidades na Madeira como sociedade que é muito significativa. E há espaço para isso, há muito espaço para isso. E não estou a o resto está errado, não é isso Exatamente é que o resto. Se o Varista está à sexta, à quinta e, à, e à, à quarta, provavelmente o espaço está aberto até às quatro da manhã. Se também vai haver consumo para isso. Também só existe ao sábado, das duas às quatro. Uh, pois, que é quando o pessoal pois, chega. Pois, pois, sim, pois, sim, sim. Pois. Não faltava, era o teu formato, Fábio. É, então, é, nós sim, não tínhamos. Pois, e ainda bem que agora tem. Acompanhei e fui partir um bocado de pedra. Foi, foi um sim. trabalho. Exatamente. Na verdade, a, um, em si é é. Todo um... E continua, vai e ser, continua, faz, faz, faz sempre continuar é sempre a ser um uma, uma persistência, mas eu fui ao cabo, também, o espaço lá está, o espaço em si, pediu isso. Eu não tinha um plano, nenhum de nós tinha um plano de início, mas agora, para fazer isto nos próximos 3 <risos> anos. Depois, um estudo de viabilidade, económico, claro. Agora que faço mais estudos do que fazia antes. <risos> né? uh, uma, e pá, o próprio espaço em si, uh, o lugar em si, pedia música das 6 às 10 e não é música da... já era impossível, porque existe vizinhança claro, e, é? claro. e, e se calhar aquele fim de tarde, aquela energia de fim de tarde, início de noite, é algo, pá... Desculpa. O Desculpa. Summer Opening, nós sentimos isso, tipo, nos últimos anos, pá, é lindo, não é? É ser sete da tarde, ou sete e meia, e tu vês que o parque já está ali, não digo cheio, composto, mas tá bem composto. Composto. está composto. E está nos primeiros Sim. anos, meu, era um sefoto. Só, até, só a ter para as nove. Até às nove da noite é? tu tens o parque vazio, tens uma banda madeirense a atuar. E tu, Puxa. Pá, houve ali dois ou três anos que nós... Tu, tu trabalhaste isso também bem. E que, e, que já não, e que já não... Não é que já não acontece agora as pessoas vão mais cedo e acho que essa, essa mentalidade... Começa a mudar e é preciso que haja um evento assim. Sim, um o Aleste Ale assim, também sentia isso. Para mudar isso, a isso, mentalidade. É. Sim, sim, sim. abrir às quatro da tarde. Yeah, e acabando às cinco. Sim, sim, sim. Uh, O pessoal também só chegava. Uh, o pico era às oito e meia, mas agora cada vez mais também. Com o ponto de programar, cheio, a programar, a pensar também na programação. consegue-se às seis e meia, 7 sete da tarde, já está bem composto. É, Não está completamente é, cheio. Sim, sim. Mas está bem composto. Está bem composto, é bem composto. Portanto, um dá para fazer a festa. Esse intervalo de horário é a, a hora... É o prime time. É, o prime o time. exatamente. É. E o prime day seria o sábado, na vossa opinião? Sendo eu. O sábado é o dia dourado. Mas o Aleixo é, é... é o sábado. É o sábado, é Sim, é o sábado. Sim, o sábado é o dia dourado. Agora, sim. eu agora falando com Barreirinha para café, o dia dourado para mim é, é a é, sexta. Foi o dia que conquistámos ao longo de alguns anos. Ai, qual, é? ah, é, está, é. Muito. E as quartas, portanto. A sexta-feira é, é, é. É, existe qualquer coisa ali na barreirinha que fica... Fique... É. Ah, Mas bom. consegues contrariar isso? Por exemplo, no ano em que a gente teve o Sr. Jorge, uh, nós colocamos o Sr. Jorge na sexta exatamente por isso. Porque o sábado é o... o sábado à partida está a ganho. Bora lá oh, pôr okay. o, gra... o nome forte na, na sexta... Buraco. na sexta também na sexta. Buraco. na sexta, buraco. E nesse, e nesse, olha, tanto no ano dos buraca como do São Jorge, o dia forte a sexta e não o sábado. Sim. No caso dos concertos é engraçado que em agosto as quartas-férias funcionam muito melhor do que os sábados. Claro. Nós, a partir, a partir lugares, do, raias, do, raias. De, do festival do Gonçalo, nós passamos sempre para as quartas até o final de agosto. Depois eles e E as quartas é uma procura, porque voltamos àquela questão. O contexto da realidade, muita coisa que acontece. A quarta-feira não acontece nada. Então, acontece os concertos. Sim, sim, e aí, sim. portanto, estratégia. O... acabou por funcionar, a quarta. Diriam que o maior obstáculo é as viagens. Totalmente. Totalmente. As viagens do viagem. Isto, isto tem é a ver com isto. Sabes o que é que normalmente a gente tenta comprar viagens um pouco mais tarde. Agora falando deste ano específico. Hum. Uh, compramos as viagens um pouco mais tarde, mais caras. Quanto mais tarde, mais caras serão. E este ano, em Fevereiro, tínhamos as viagens todas compradas para Mai. ah, <risos> ah, de tudo, de de mais. Tudo, para mais estava tudo comprado. Tem as baixas, <risos> tudo Agora temos rochas já para usar para, a para a 2021. Sim. Sim, mas respondendo é. à tua questão, as viagens que realmente é o calcanhar daquilo, não sei Ai, o que falar. Ai, o calquinhado daquilo do Gonçalo, já lá foi. <risos> Prás, foi o raio das viagens, mano. <risos> Não, altão, é, mesmo, altão, é, mesmo, é mesmo... é mesmo... é mesmo um, escandaloso, escandaloso mesmo. Para já não existe qualquer tipo de apoio uh, à, à cultura, no sentido de quando estás a fazer uh, esse tal serviço público. Nós temos de pagar o preço normal... sei lá, nós chegamos... Chega ao ridículo das às vezes, aquel, aquel, aqueles pequenos concertos zelo de cinco elementos eu pagar, uh, 500 euros por viagem, sim. portanto dá-me 3.000 italeiros só em viagens mas os cachês, que sim, não é mas o, tipo, o backline, back não ser sei o Portanto, é totalmente surreal e tem sido extremamente difícil que, a parte dos eventos culturais, não só relativamente aos concertos de céu, Mandeira a em aspas, festival de cinema, mesma coisa, sim, sim. todos os projetos que, que estou associado... Sempre fui assim, fui assim, uh, mas os, os últimos, os últimos uh, quatro anos piorou radicalmente o, o, a especulação das viagens em alta de verão. Uh, por exemplo, para o Madeira dig para dezembro, por acaso, até conseguimos controlar, porque realmente é uma época baixa a nível de viagens, é aquele início antes do Natal, uhum. e aí conseguimos viagens maravilhosas para o Madeira Diga, uh, para os DJs e toda uma série de coisas que fazemos, não só os músicos que estamos na casa das músicas, que isso é da responsabilidade da época, do, do Maurício e do Rafael. Mas um, os últimos 4 anos, eu falo por mim, eles depois que digam da sua opinião, eu acho que mudou <risos> radicalmente. <risos> uh, a especulação ainda foi muito pior, yeah. portanto. E acho altruagens, wow. acho escandaloso e acho ridículo, até se formos a falar de bandas nacionais que, quer dizer, eu estou a trazer uma hora <risos> e meia de voo, uma hora mas, e meia de voo, e estou a pagar 500 euros de, de voo de Londres ou de Nantes. Não, olha, e, eu tive artistas que vieram de Londres que, que, que, que, que são muito mais barato. baratos do que tratas tá a sim, de Lisboa. É. Lisboa, isso é ridículo. É surreal, estamos a falar de viagens sim, de 5 horas, muitas, muitas uma hora estranho, e meia, não é? Isso é muito estranho. É isto está tudo muito mal negociado e há muita marosca aqui entre o governo central e o que for, não sei se disfarçar de alguma coisa. Eu proponho simples, para quem faz produção de. De... De... Que traz artistas de fora que se aplique o subsídio de mobilidade aos artistas. Olha, muito sim. bem. Por que não? Muito Pode bem. mim, heegues... Já nessa za... essa hum, é? coisa? isso é. É. já digo, aleigh, já fui dizer assim. Vocês estão Fica aqui a dica. Já demos muitas dicas. Olha, que o Fábio, muito bem. Pá, é verdade. Eu posso dizer que as viagens são sim, é uma bola de ferro, mas qualquer organizador de eventos na Madeira tem agarrado. mas... Pá, ao fim e ao cabo, somos insulares, vivemos numa ira, pá, temos, vamos levar sempre com, esse, com essa bola de ferro. Exato. Agora, efetivamente há, pá, nós, nós este ano, se o festival tivesse acontecido, eram cerca, as comitivas eram cerca de 120 pessoas a viajar, e a proposta uhum. que nós tivemos da TAP passava os 300 euros por pessoa. Esquece. Pá. Não, não sei, sim, do... Eu faço as coisas fáceis, <risos> são 36 mil <risos> euros, não em é viagens, 120 vezes 300 sim, são 36 é mil Enfim, ou seja, hum. olha, esta Olá. solução do Fábio é excelente, é, é outra solução é, é aquilo que Câmara, Governo, investem, e essa sim é que acho que é a principal dificuldade dos eventos, é a desvalorização da cultura com... Uh, pá, não queria muito ir por aqui, mas vou só entrar um bocadinho e depois vou <risos> mas, pá, estamos, Damos pá, muitas dicas é aqui Basta dicas. Pá, É a quantidade de concertos gratuitos hum, que existe nesta bem, terra, tá suportados bem. pelo dinheiro dos contribuintes <risos> e que acho que ficava bem. Uh, não quer dizer que nós temos apoios, não quer parecer aqui ingrato, mas claro. têm que ser nivelados e tanto o governo como as câmaras deviam-nos dar igualdade. Uh, a nível dos apoios do que dão uma Câmara que faz uma, uma... O Summer Opening traz, se mais mais bandas do que se juntares ali 4 ou 5 oh. reais. Sim, Pá, sim. Eu posso dizer que os apoios públicos que nós temos de, de, de Governo e Câmaras não chegam a 15% do orçamento global oh. do Summer Opening. Okay? Pá, por isso é que, se calhar, é um projeto empreendedor que é quase um, um funciona quase como uma plataforma de crowd surfing em quem compra o bilhete, e essa é a nossa receita, quem compra o bilhete é que faz o um festival acontecer, sim ok? Uhum. Portanto, resumindo, as viagens é uma, é um, é uma não, bola de ferro, é. nós temos, sim, mas sim. temos que viver com ela. A principal dificuldade é a desvalorização da cultura, e que está enraizada, é já quase cultural. Arranjar o um bilhetinho, arranjar o um convitezinho, depois é, é, aquilo é os à bola Pois, se, se eu não pago para ver aquilo, vou pagar para, ver, para, ver, para, ver, para ir ao outro. Salve-nos ter projetos diferenciadores hum. que conseguem capitalizar e, e, e... E atrair as pessoas. Sim, sim, sim. E normalmente, Gonçalo, a verdade é que tanto o Alex como o Summer Opening, o, o modelo é um pouco diferente, não é? Um pouco mas um Existem certeza. concursos para, para ganhar bilhetes à borda, ou seja, com os parceiros que nós temos. E mesmo assim, sim, sim, sim. Mesmo assim depois disso, hum. olha, e é o bilhete? Quer mas eu vou ao um concurso. Hum. Assim, vamos lá ver. Olha, na vida. Então, vamos lá ver. Para... eu <risos> são 20 euros. Tá, então, arrastamos a verdade. Madeira... Assim, mas existe esta coisa. Ainda existe, ainda existe. Vamos lá ver uma coisa. Na Madeira, quem nunca e o, não. o tentou, o eu sim, próprio sim. já o fiz, claro. Também claro. já o fiz, já o fiz. Pa, isto mas agora já é não faço. Só se respeito sim. quando, claro. quando é passas a estar na pele, na, é na, é. é. é. na verdade, estás a contribuir para que exista. É. É. Isto é. É. É, é o, sim. o paradigma. Lá está o crowdfunding, é. É. É. estás a dizer é. que existe. É. Sim. Sim. Mas pá, já foi pior. Já foi pior. No foi início, pior. quando já nós aparecermos, isso vai ficar melhor. Sou opening de bilhetes na madeira, não há massa crítica, não ah, faças é isso. É, é crítica, eu fui chalmeir, se quiser. E isso, eu acho que é uma questão de mentalidade. E não culpo tantas pessoas, sinceramente. Culpo eu, mais promotores sempre. e instituições que fazem eventos e que. Uh, os que são gratuitos e depois há uns que, é que são proposta, pagos, mas só tá, tá, convites. É assim. muito profissional o que é gratuito. Que é, porque para tá a casa é, está cheio e parece é, que foi um sucesso. Claro, claro, é, é, é o é 80% gratuito. É o, é o, o histórico. era é isso. O escócio era Borla. É 80%. Mas pá, estes são os desafios de. Sim. Mas como o Gonçalo disse, é muito é bem, está melhor. Está muito melhor. Ainda bem que sim. Se fosse atrás, os concertos além, no início era gratuito. Nos primeiros 5 anos não se pagava. Hoje em dia há um consumo mínimo associado de 8 euros. Já é um ah, tá, investimento um que vocês fizeram e que vocês chegaram à frente. E... Sim, exatamente. É. E, e, mas sim, mas está muito melhor, mas ainda é um long way to go. É long way, to go. <risos> long way to Vai correr tudo bem. Vamos Vai aqui. correr tudo bem. Para terminarmos, vamos ficar mais pessoais. Cada um de vocês, pedi a cada um de vocês para trazerem um objeto pessoal. Uhum. Quero começar contigo, Nuno. O que é que trouxeste? Ah, pá, isto é um bocado um clichê, porque estamos a falar de música é. de festivais. <risos> eu agora aproximando do microfone. Mas trouxe nada. estes headphones, porque estes headphones têm uma história para mim. Que isto, ok! Isto é da Goldring, que, é que, é um, Gold que é uma empresa britânica com mais de 100 anos, que o core business deles é fazer de agulhas para os venis. Ah, lindo! E eles ah, fazem, é. e eles fazem um, até handmade. E eu comprei estes headphones, cancelamento de ruído, uh, alguns em 2008. Tem, dá para ver os anos que já tem. Está a a destruir <risos> tudo. E o meu filho, no outro dia, roeu isto. Ele tem manica <risos> rato agora. As esponjas ainda estão. Ainda estão. Um, e então, uh, uh, isto, basicamente, foi um... um tem um casamento de ruído maravilhoso e, e eu que, que detesto o brilho dos aviões uso muito isto para viajar. Portanto, isto bloqueia mesmo, liga aqui botãozinho etc. E isto também, no fundo, acompanhou-me em todo o processo de programador, em todos os concertos concertos o Festival Reso do Atlântico, que fiz dois anos, e agora sim, o Festival sim. Aqui e Acolá. Estes headphones foram aqueles que eu metia o cansamento de ruído, total blackout, agora tenho um filho de 4 anos, ainda de mais jeito de eu, não é? <risos> <risos> e então, é, para mim tem um... e é engraçado que ao, ao fim de mais de 10 anos ainda funcionam, ainda, um ainda, funciona. ainda tem um som incrível, ainda tem um som incrível e ainda são eles que me acompanham quando eu viajo ou quando eu estou a programar, fica ali horas e horas, portanto, é o meu objeto é este dinossauro este com mais de 10 anos, já tudo favado <risos> e é uma edição especial de uma marca britânica que é engraçado que o core business dele não é fazer headphones, é a e eles por acaso lançaram um história desta edição. Quando eu Ring. sou bem, não que é bom por causa dos miúdos. <mas> bom Vão largar. <risos> Exatamente. Portanto, <risos> eu acho yeah. que o de Gold Ring. Gonçalo, tu trouxe não é uma agulha, But mas é. Olha, um, mas um liga, um disco. liga. Liga. está a ver? É um vineiro um é um... muito especial yeah. para ti dos Demónios Negros. Pa, quem são os Demónios Negros? Era uma banda madeirense que, que apareceu ali nos anos 60, na altura dos, dos Beatles, daquele rock ali misturado com twist, e que, um, cujo baixista uh, é o meu pai. Uh, o guitarrista é o Luis Jardim, que é um conhecido produtor madeirense, que ainda há um bocado falávamos, ele é conhecido por ser, em Portugal por ser júri de programas de talentos, mas estamos a falar de uma pessoa que a nível de produção em Londres já trabalhou com Michael Jackson, Elton John, Exato. Grace Jones... Uh, enfim, a lista é enfendável. É uh, e pronto, e logicamente que é um objeto especial. Mostra ali para aquela câmera, para o pessoal ver. Qual é o teu pá, pai? Tem é... grandes semelhanças. <risos> tem cabelo, <risos> não tem? Mas okay. tem, mas tem. Okay. mas tem. Ou para aquela claro, também. Claro, é? de de este de... vinil tem dois uh, originais e depois pá, tem duas versões uh, em rock Uh, do Bailinho da Madeira e do Fato de Coimbra. Uau! Pá, é incrível! <risos> é incrível. Está no YouTube o Alexis, que pode entra Entretanto em pós-produção e vai Ah, então <risos> excelente, Exato, vai ver a banda <risos> sonora. <risos> ah. E pá, eu é o principal responsável por eu realmente ser. Uh, não me seguir as pisadas porque nunca toquei baixo. Ele punha o viola baixo na, nas mãos e eu queria ir a jogar basca. Se houvesse o que saiu hoje, em me... vez produtor, era músico. Era muito mais fixe, tinha muito menos dor de cabeça. E não, não tinha é a alusão que, que tens. E não tinha hora, <risos> lá está. Pá, e o principal responsável por ser um melómano. Pá, a música tem que estar sempre no, no, no cotidiano. Muito fixe. E, e estar no trabalho é juntar o motivo agradável. Mega objeto. Muito bem. Muito bem. O é. teu, o teu objeto é uma yeah. coisa completamente diferente. Não é completamente diferente? Na verdade vem no Sim. segmento. Só que é no o segmento. É é pá, a música realmente é que faz, faz parte da minha vida, para além de tudo e aquilo é um que eu faço. é um homem moderno. Mas, pá, a música anda sempre comigo. E agora é assim, eu tenho, tenho vários vinis okay, em casa, mas no transporte e para todo o lado. E no limite, claro. é até para fazer uma festa. se vocês quiserem, a não pode fazer agora um after. <risos> uma, da, da, onde é que é o after? Da, da, <risos> agora O after é na tábua de... Uma matiné, fala, uma matiné. Com a música que tenho aqui dentro desta pana. É isto, basicamente. Pá, André, também pensei que era um objeto aleatório. Portanto, não, Mas não é aleatório, objeto. É aleatório. Agora cada um não é, aqui é especial, especial, de volta. Um... E isto tem gigas e gigas de música. Tem. Por acaso é evolução, vê-se. Aqui tem quatro músicas, aqui cabem 40 mil. Yeah. É é Exatamente. É não, é... E todas elas podem ser ouvidas com é. os gigas, o o os sete de advogadas. Por acaso isto foi. É... <risos> Está toda à volta da música. Muito fino, muito fino. Agora sim, para terminarmos de vez. O que é que podemos esperar para o próximo ano dos concertos EL, do Summer Opening do Oeste? Daquilo que me podem revelar, obviamente. mas eu, vai... Não. Pode... Não, basicamente, nós vamos canalizar alguns nomes que já tínhamos pensado para este ano, para o ano de 2021, mas nós queremos, obviamente, aproveitar esta paragem para te redefinir, se calhar, alguns, algumas arestas e, se tudo correr bem, se conseguirmos, realmente, lançar o projeto para 2021, Podem esperar muita irreverência e muita loucura, mesmo, porque existe uma vontade, mesmo, de fazer alguma coisa que rebente a escala e a ideia, mesmo, começa. Não necessariamente dos nomes grandes, como falamos aqui, às vezes não é uma questão dos nomes, mas a questão daqueles projetos geniais que faz as pessoas arrepiar e os concertos de céu também é isso. E também para o pessoal aqui e lá, que também vamos programar para o ano, será mesmo trazer aqui uma coisa, porque também, numa lógica em que eu sentir que o público me merece. O meu público também teve neste confinamento e eu, como programador, espero conseguir dar o melhor possível para as pessoas se sentirem vivas outra vez. E é isso que se podem esperar. Muito bem! É Muito bem! É Aqui e acolá! Bora, Eu acho... Dizia há bocado um que não há fome, não bem fartura. Ou seja, a minha esperança é que, realmente, epá, depois de um ano sem concertos, Pá, todos nós vamos mesmo precisar e vamos uh, querer ir e vamos participar e pá, acho que vai ser o fim do mundo em cuecas <risos> adoro. <risos> pá, e o Summer offering, vamos uh, o festival vai crescer, uh, pá, inovação e crescimento é quase um mecanismos de, de sobrevivência que nós temos. Pá, e esta, esta coisa de fazer um festival em dois fins de semana uhum. era algo que, tava, que já estava a ser pensado para o décimo ano do festival, que seria mais à frente mas achamos realmente que a próxima edição vai de certeza ser especial, vai sem dúvida ser a mais aguardada de sempre, e agora também vai ser a maior sempre em termos de estrutura. Portanto, são quatro dias com muitas estreias ao vivo na Madeira, com vários nomes que nós já reconfirmamos, e outros tantos que vamos uh, confirmar, e vai haver novidades porque há um dia extra com novas uh, confirmações. O melhor okay. da música é nacional e a, e a mesma energia que o, que o Summer Opening tem, tem habituado. Muito bem, Summer Opening. Uh -huh. Uh -huh. O alesto, a leste. O a leste. <risos> uh, uh, a festa de, do último sábado de, de Maio, esperamos nós, de 2021, vai, vai ser aquilo que a gente quer sempre fazer, uma festa de, do, do meio da tarde até, até às duas da manhã. E há de ser. Uh, entretanto, nós ainda não temos nada fechado para o próximo ano, mas temos uma, um, uma grande vontade de fazer uh, aquilo que a gente tem feito no, nos últimos 6 anos. Uh, e... Um compromisso de fazer uma grande festa no, no, no, no, no sábado de maio, que é 29 de maio de, de 2021. Haverá puxa, puxa, poncha <risos> ah. uh, A sexta-feira e o domingo vai ser algo que a gente também vai ter isto de tomar. Mas Uau, o roteiro é do, do, vai ser algo diferente, mas haverá, haverá algo, algo assim. A ideia também é um pouco de sair da barraninha na cidade na sexta-feira. é super importante. E no domingo, se calhar, até passar a coisa mais para o eletrónico em vez de serem desagradáveis. Okay. Mas pronto, pá, ainda está tudo muito por fechar. Fiquem atentos. Sim. Yeah. Fiquem atentos. Alex, Uhul. Uhul. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceito a virem à relampada. Uh, em, em breve, o certamente, falar. Eu acho que em 2020, mais uma relampada, menos uma Os relampada. Outros, a, a gente, gente vai vai é. exatamente. exatamente. <risos> Exato. Espero que as pessoas lá em casa tenham gostado de lá em casa como se isto fosse televisão. Isto não é nada televisão, isto é internet pura. Uh, espero que tenham gostado e espero que vocês também tenham gostado da experiência. Fiquem por aí e até a próxima rampada. Yeah. Oh, yeah. se com <risos> <acabar. risos>